E aí gente, aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um projeto muito bacana que tem seu próprio token e também um jogo NFT muito divertido que você pode jogar e ganhar. Então se liga que eu vou mostrar pra vocês. Então galera, basicamente estou falando do projeto Baby Ether, né? Como se fosse o Bebê Ether, né? E basicamente ele é um token que tem contrato de reflexão em Ethereum, né? Por isso que é Ether e também tem um game, né? Que tem recompensas como um adicional, tá? Então além de ser um token com reflexão, tem um jogo aí que você pode ganhar recompensas. Aqui eles até falam, né? Amazing Baby World. O 1.320 de API são com recompensas em Ethereum para os holders automaticamente, olha só que bacana, tá? E aqui mostra as principais coisas, tem um videozinho aqui também, tá? Vou traduzir aqui. Estão sendo as principais questões aí o Play to Earn, né, que você pode jogar para ganhar. 1.320% de recompensa em API, né, em Ethereum. Melhor renda passiva, 110% de lucro mínimo. LP congelado, né, pool de liquidez. Edição limitada, são 100 milhões de tokens máximo. Tem um painel de Baby Ether para você ver o desenvolvimento, tem stake e piscina de Baby Ether e também sistema de recompensa legítimo projetado no Smart Contract, tá? Além disso, as artes estão bacanas, tá? Um bebezinho Ethereum, achei realmente muito divertido, cara, isso é legal para poder viralizar, virar meme, a comunidade encajar, eu acho isso muito legal no mundo de cripto, né? E aqui fala que você pode começar a jogar o Baby Warriors, que é o jogo NFT deles, né? Jogo Baby Warriors Play to Earn, 1320% de APY. Aqui tem o um contrato original, sempre pegue o contrato do site para não cair em scan. Aqui fala um pouquinho de opções deles e aqui o Tokenomics, né? Então, basicamente, aqui são 100 milhões aqui no fornecimento total, tá? Fornecimento de 100 milhões de toques não minerável e, basicamente, Launchpad, Dashboard e Play to Earn, certo? Então, Todos os detalhes estão tá aí para vocês verem, vou deixar o link na descrição, você pode ver o site, né? ver para o seu próprio olho aqui, né? que tem a distribuição, 16% hotlist, 14% marketing, time, desenvolvimento, Twitter, YouTube, influencers, 10% liquidez, 60% PancakeSwap, 50 BNB locado, né? travado, bloqueado, certo? Aqui também os mercados, Pancake, Rubik, Gate.io, tem o jogo, OnSwap, é, Hotbit, BitMart, certo e aqui a gente tem um pouquinho do roteiro a gente está aqui na parte do primeiro e segundo trimestre então foi listado na Pancake, promoção na PoCoin, é um banner, né? Auditoria Smart Contract, agora tá para listar na CoinGeek, listagem na Nomix, listagem na CoinMarketCap, além de outras coisas aqui, listagem na Uniswap, atualizar contrato e tudo mais. que tem alguns banners também. Então, cara, achei é bem feito aqui o site, certo? Clicando aqui em Auditoria, ó, vamos ver. Aqui a gente vai estar sendo mostrado aqui a Auditoria KYC, beleza? Você pode dar uma olhada. Aqui tem a parte do painel de controle, certo? Olha só, vocês podem estar tá vendo aqui, tem o seu dashboard, né? O Telegram deles conta 8.400 membros, bastante gente apoiando o projeto. E galera, tem uns pontos muito interessantes desse projeto pra mostrar pra vocês. Então, primeiramente, sorteio, galera. Sorteio de mil dólares. Mil dólares dá tipo uns mil reais. São 10 vencedores, ou seja, 100 dólares pra cada, então dá tipo uns 500 reais basicamente pra cada. Olha só que bacana o banner aqui do jogo, né? Baby Rower Batalha pra ser o melhor. Você pode ganhar mil dólares aqui de sorteio, né? Dividido entre 10 pessoas. Então, galera muito top isso. Sério, é bacana demais. Sempre sorteio é bom, né, galera? De graça você poder ganhar, né? E outra coisa muito bacana aqui que eles estão tendo é que você pode se juntar à batalha pelo better, né? Better, no evento por tempo limitado. Ou seja, basicamente você pode estar tá mintando um bebê aí por 10 mil betters, né? Basicamente seria 15 mil, mas tá com esse desconto aí de 10 mil, né? Então tem um dobro de recompensas aí na exploração do game e maior chance de mintar os bonecos, beleza? Compensas multiplicadas multiplicada por duas vezes, tá vendo? Então estamos aqui na parte pra mintar um baby, vocês podem ver que a box será 15 mil betas, né? Mas agora tá com tempo limitado, né? Por 10 mil, então dá tá essa promoção que pode valer a pena você aproveitar. Tem aqui 78% de chance de vir comum, 16% de chance de vir raro, 6% de chance de vir lendário, né? E eles ainda estão fazendo mais um evento aqui, ó. O terceiro evento estão dando US 500 dólares para os cinco primeiros aí que chegarem no terceiro mundo do jogo, que é o level 31, ou seja, US 100 dólares para cada. Então, tipo assim, os 2.500 de prêmio sendo mais ou menos aí 500 para cada, né? 500 reais para cada, mais ou menos, você jogando o jogo, chegando no nível 31. Então isso é legal, eles estão incentivando a galera a jogar, incentivando a galera a investir no jogo, é, incentivando com sorteio, chance da galera ganhar mais ainda, né? Então aqui vai ser onde vai aparecer os babies, né? Aqui o shopping, certo? Aqui também um marketplace, que é o que? A galera vendendo seus babies, tá? Então olha só quantos babies a gente tem aqui, ó, raros, lendários, tá? Aqui tem os valores e tudo mais, beleza? E aqui os planetas, tá? Para você poder explorar o planeta, você tem que selecionar seu baby, né? Eu no momento ainda não tenho. Mas basicamente o jogo é bem fácil, é só um clique. Eu vou ver se eu coloco para vocês é, algum vídeo na tela, demonstração da gameplay para vocês. E é basicamente esse o projeto, tá, galera? Então, assim, é um projeto que além de ter um jogo NFT, também tem um contrato de reflexão, taxa de compra e venda de 11%, onde 6% volta para os holders em Ethereum e 5% vai para o marketing e pool do game. Então, tem uma certa estabilidade e tem essa recompensa em reflexão, que é muito bacana, além do game, né? Então, eu acho um projeto legal, completo, né? Onde você pode ter o token, rodar e ganhar recompensas e ainda jogar um joguinho ali para ganhar recompensas e ainda com um monte de incentivo em sorteio para a galera jogar, investir, estabilizar a economia e realmente ter chance de ganhar um sorteio ainda, é muito bacana então assim galera, não é uma dica de investimento afinal é o seu dinheiro, você decide se vai entrar no projeto ou não, mas é um projeto assim que olhando, tá bacana, agora você faz sua decisão, você faz seu estudo, todos os links estar na descrição, vai lá, faz sua análise pra fazer sua decisão, beleza? Então fiz meu conteúdo, agora você faz sua decisão tamo junto, vou ficando por aqui, valeu até mais